É, bicho. E aí, cambada? Oi, noite. E aí? Boa noite, tranca. E aí, tudo certo? Tudo certo. Tudo certo, nada resolvido? Oh. Hum? Bom, e você, Jussara, tá bem? Graças a Deus, Tranca, tudo em ordem. Que bom. E aí, é, o que vocês vão me dar de aula hoje? Tchau. Sobre o que vocês querem estudar? Hum? Acho que não se contaminar Com tudo que se lê hoje Você não quer mais se contaminar Com as coisas que você lê hoje? É que lê o que acontece Ninguém é surdo A gente escuta, depois a gente quer saber E às vezes a gente fica Preocupado com coisas Que não está Na nossa mão resolver, Entendeu? Entendi. A gente não consegue soltar. Faz sentido? Não faz? Faz. E às vezes é, eu deixo de viver o momento que está acontecendo, às vezes é muito bom, mas porque eu não consegui desligar minha cabeça. Não é? Exatamente. Então eu fico pela metade. Você pegou vocês? exatamente o tema da aula. Interessante. É. Consigo. Eu, eu sinto que eu estou fazendo isso, mas ao mesmo tempo não é sempre que eu consigo controlar a minha mente. Ah. É isso. Se você está pegando muito peso você não aguenta, você pega menos peso, não é assim? É assim. Interessante, né? Sim. E como faz para você pegar menos peso? Porque você não consegue controlar a mente nesse estágio. Mas como faz para você pegar menos peso? Menos peso? É saber de tudo que acontece o que realmente tem valor para mim. Mas isso você não consegue controlar a mente. Como é que você vai controlar ela? Você vai diminuir o peso pegando menos coisa, não é? Certo. E aí você vai desmembrar aquele pensamento para ver quais fatores corroboram aquele pensamento. Hum. Na verdade. Certo. Desmembrar a mente. Desmembrar o pensamento. Hum, é o pensamento. Aquele pensamento é uma equação. Eu só tenho o resultado Como é que eu vou saber o, Os elementos que corre, correspondem àquele pensamento Parando, reunindo os dados Que me levaram A perder o controle Quais foram os estímulos, quais pensamentos Eu já tive em correlação Com aquilo, né? Sim Interessante, né? Interessante muito bom. Quais outros pensamentos? Os meus? É. Bom, eu já sosseguei muito a minha mente. Eu já fui muito ansiosa pensando em coisas que poderiam acontecer no futuro, que não aconteceram, entendeu? E eu perdi meu tempo presente imaginando tragédias futuras. Hum. Eu faço isso desde criança, fazia, né? Porque meus pais eram bem, bem mais velhos que eu. E eles sempre punham medo de mim nesse sentido. Ah, eu vou morrer cedo, vocês vão ficar aí. <risos> então, eu já cresci meio que atormentada com pensamentos de perder os pais. Hum. E talvez eu tenha me acostumado nisso, entendeu? E às vezes eu tenho pensamentos muito bobos assim, em relação aos meus filhos, aos meus netos. E, momentaneamente, eu tenho uma onda de sofrimento. Mas logo eu corto, porque eu já aprendi a fazer Muito interessante. E como é que você corta? Para de pensar. Falo que é fantasia, que isso daí não vai me levar a nada. Que que São, conjecturas? Hã? São conjecturas. São sem, conjecturas. Sem, sem fundamento mesmo, que... Aparece na sua mente, você nem sabe por quê. Entendi. Faz sentido, né? Muito bom. Quem mais? E você, dona Dani? Ei, tranca, boa noite. Tudo bem? Eu estou um pouco de para a garganta, bastante inflamada. Ah, então vamos por a sua vez. Dá lá. Para Você não Tem ficar isso. falando, né? Eu agradeço. Deixa eu ver aqui. E você, dona Eliana? Boa noite, Tranca. Tudo bem? Tudo jóia. É o que a Jussara estava falando, hoje eu estava pensando. Ah, é? É, né? Assim, Nesses termos, assim, porque tem coisas, às vezes, que você, você fica presa em alguma coisa e você não sai para frente. E eu estava justamente pensando em como sair desse lugar que eu fico presa, às vezes. É, e como é que você vai sair desse lugar? Tem que fazer os movimentos, né, tranca, mas... Por enquanto, estou parada. É. Era bom fazer os movimentos, né, minha filha? É, porque se não fizer os movimentos, vai ficar no mesmo lugar. Mas como é os movimentos? Tranca, então, você sabe que eu ainda não sei como que é os movimentos. Quando eu me vejo, estou eu fazendo a mesma coisa, sabe? Eu acho que eu andei, daí a pouco estou eu fazendo as mesmas coisas. Mas andou... É. E aquela mesma coisa que você está fazendo ou é, é um resultado né? eu, é, é interessante Que esse comportamento Ele me acompanha desde sempre Desde que eu entendo por gente é. uhum. Qual o pensamento? É, nem é um pensamento É a atitude mesmo Quando eu vejo, eu já estou fazendo É eu o quê? de isolamento. E de ficar isolada. Para se proteger? Talvez, não sei. De isolar mesmo, de isolar. Se quando você isolar, vejo... ninguém quando vai te vejo, julgar. Eu é, quando eu vejo, eu já estou fazendo, sabe? Eu vejo, eu já estou isolada de novo. Mas aqui você não se isola? Não sei, eu não... Está é por... sempre aqui? <risos> Estou sempre com vocês, mas Ela. eu nunca vi uma pessoa tão antissocial que nem eu. Mas isso é ruim? Ah, não sei, tranca. Eu sinto falta de gente, às vezes, sabe? De barulho de gente. Mas quando eu fico no meio de gente, de muita gente, daí a pouco eu estou estressada. Não é que é estresse, eu fico cansada. Eu canso, realmente, eu me canso. Então é ruim. Não é? É, eu fico... E aí, fiquei nesses movimentos assim, eu fico assim... Hoje, é interessante, hoje não, eu estava assim, que, que, eu falei, faz o movimento que você sai desse lugar. E não é? É, faz o movimento que você sai desse lugar. Então, vamos fazer, vamos ver. Então, mas qual é o movimento? mais ser mais, mais social, né? Para ah. você tem uma ideia, nem da mídia, nem de participar de mídia, eu tenho hora que eu tenho preguiça de responder. qualquer que mídia? Como assim? Como assim? É, WhatsApp, Facebook, Instagram. Eu tenho até preguiça de... de, de, de... De ler de responder. Não. Preguiça mesmo. Preguiça de lei de responder. E qual é o problema disso? <risos> Aí eu fico, eu fico me perguntando, porque às vezes eu falo assim, por que, que você não faz o movimento? Mas daqui a pouco estou eu, tô eu, eu com eu dentro da concha. E qual é o problema? É que eu não quero, eu quero outro movimento. Estou falando com você que eu quero que eu mas quero mas você, quer, tá, você tem preguiça, mas você quer fazer. Não entendo. É, é isso que eu não entendo. Por que eu fico fazendo esse mesmo movimento? Eu Talvez faço você se de cobra para poder. Porque aparentemente você gosta de estar isolado. Pois é. Hum. é, e, é e isso é de. Isso é... É desde que eu me entendo por gente. É Mas gente... qual o problema? É porque eu queria que a minha vida fosse um pouquinho mais movimentada. Queria que que... não, não quero... Mas o movimento tem a ver com pessoas? E nenhum outro você disse, eu queria que ter contato com gente. Você queria ter mais movimento. <risos> É. Não é? É, né? é. Verdade. Pois é. Então se movimento. Isso. Isso. E o interessante é que quando eu me movimento, né? Caminho, ando, fico em contato com a natureza, nossa, eu me sinto tão bem, tão plena. Você já tem a solução, hora bolas. Pois é. Pocos, pocos, essa é a solução, porra, não né? assim. é? assim, isso óculos, óculos, solução porra, essa é a solução já tem a solução é. então não é movimento com as pessoas é movimento com a natureza isso uhum. pois é, é então, você sabe que eu não tinha entendido isso, você acredita? exatamente, por isso você vem aqui é eu não tinha entendido oh, legal então vamos lá, óculos, pocos, porra, outra pessoa agora, na minha nova, nova frase <risos> magística. Alguém mais quer falar comigo sobre os seus dimensões das dimensões? Eu, Tanca. Quem é eu? Maria. Ei, Maria, tudo bem? Tudo bem. Então vamos é. lá, óculos, pocos, porra, fala aí, Maria. Óculos, <risos> pocos, porra. De, de gostou? gostou né ah, gostou porra é. gostoso mesmo porra, é Oxe, tudo de bom libertador lá porra ai, ai. é uma vez você me perguntou você deu você uma aula e perguntou se eu tinha me apaixonado pela vida e essa semana eu eu passei ao me observar é, e eu me dei conta de que eu não consegui ainda transcender as crenças que eu assimilei na minha vida, vida inteira. E hum. a, a, tem uma coisa assim que eu percebi muito essa semana, que eu não consigo sustentar a alegria. Às vezes vem uma alegria de dentro de mim, eu não consigo sustentar. E eu gostaria muito de, de ser uma pessoa alegre. E até a pessoa, eu entendo que tem a gente fica alegre ou a pessoa ser alegre. E eu não consigo ser alegre, mas eu quero ser alegre, mas eu não consigo sustentar a alegria. Então, eu me dê conta. O que acontece que, eu... que você? O que acontece? Ah. O que acontece? Na alegria acontece alguma coisa. Então, algum, algum pensamento das minhas crenças que eu acho que eu reprimo essa alegria. Muito. Mas eu. Posso falar? Estou falando porque eu quero entender também. Não sei. Que, reprime, então... que repressão. Reprime como? Você fala assim: não posso estar assim? Não, eu só. Consigo, não mereço. Não, não, não, consigo, não é isso, não consigo. Eu não sei se é um medo, não sei se é medo. Ou você pode ser alegre? É como se pode? Ser? Eu posso ser alegre, mas eu não, Você pode ser alegre, tentar, você também. pode ser feliz. Posso ser. Mas eu Você tenho pode... que priorizar isso, não é? Você tem que oquisar isso? Você não pode só ser. Então, exatamente. É que eu quero, eu quero ser. Você pode? Posso. Você quer? Quero. Então, isso é uma prioridade. É tanto que quando, quando acontece. Isso, isso é ou não é uma prioridade. É prioridade. Eu vou ouvir o que o pessoal fala e depois vou discutir. Ou eu vou ficar vomitando um monte de coisa sem ouvir o que a pessoa fala? Para ser feliz, você precisa ouvir, hum. ouvir o mundo, ouvir a realidade. Se você agir na impulsividade, você vai dar prioridade para tudo, menos para você. Porque quem ouve? Quem aqui é ouve? Não é você? É. Se você não ouvir, você está ignorando quem? A mim ou a você mesma? Pois é, se você quer ser feliz e você não se ouve, você acha que você vai ser feliz? Não. Descobrimos o seu problema. Hum. Exato, você não se ouve e age na impulsividade. Tá, ah, o que eu faço com isso, né? A sua pergunta próxima. É, não, tá não, aí? Não, não sei, não, não, não é bem... Não é, acho que não é bem isso que eu queria... Que, que, que eu Não sei, porque... Você é, se escuta? Ah, eu Quem é a primeira a a pessoa que, que escuta? É você? Que eu me escuto. Você escuta o outro? Ser... Ah, eu... eu... Não é que eu escuto, mas eu atenção. Será que você presta? Você entra num padrão de compulsão e vomita tudo que está dentro de você e não, e não, não há um diálogo. Estou errado? Não sei, não, não sei. Não consegue entender isso? Não consegue? Você não, quando você estava falando comigo, você me escutou? Eu estou ouvindo o seu falar, tô escutando. Agora? Mas naquela hora ali hum. que eu falei para você parar e me escutar. Você não tá estava escutando. Eu queria concluir. Pois é. E das vezes que não é comigo, é com outra pessoa? E das vezes quando é um problema? Eu quase não converso com ninguém sobre a, a, as coisas, mas eu sou comigo mesmo. E quando é um problema? Quando é um problema, eu tento resolver. Você escuta o problema? Você analisa? Você contempla o problema? Você fica olhando para ele assim, analisando, buscando uma solução? Sim, sim. Eu tenho certeza? Se bem que, que, que ultimamente não tem, sim, tem surgido na minha vida problemas para eu ter que, que, que analisar, para resolver coisinhas, coisinhas do dia a dia. Mas talvez você não esteja entendendo o que eu estou querendo dizer. Não estou conseguindo expressar o que eu estou querendo dizer. Você sente a felicidade, mas ela não é constante. Isso. E você quer que ela seja constante. Eu quero, quero sustentar, mas eu sei que ninguém vive constantemente alegre ou feliz, mas eu quero sustenta um pouco mais assim, essa sensação de alegria. Isso, só que você, você sai da frequência, por quê? Isso. Você sai da frequência porque você não para na frequência para ouvir os meios. Falta de confiança, então? Falta de confiança, falta de comunicação, falta de liberdade, entende? Hum. Tudo é você. É autoconfiança, autoliberdade. São status de expressão sua. Sua expressão. É a sua verdade. Entende? Entendo. Okay. E graças a Deus, que você é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Só que você precisa, para isso, você precisa ouvir para ouvir, o que acontece antes de ouvir? Posiciona. Antes de ouvir, você vai se posicionar. Não tem a posição, você sai da frequência, entende? Entendo. Agora ficou mais fácil? É, vou, vou, vou tentar fazer isso. Então, Porque é... tem a dimensão inicial, que é o problema, tem a dimensão secundária e a dimensão terciária. Você se coloca em terceira pessoa, você se coloca sempre é, observando e a parte. Não está integrado, não está havendo uma situação ou circunstância. Tá ruim, tô te Tá me sim. ouvindo? Agora sim Seguindo é Que levam você à conclusão Posição Referência Percepção E isso faz com que você Não, não sinta a felicidade Porque no, no problema Você não pode ter um problema E estar feliz ao mesmo tempo Compreende? Sim, compreendo. Pois é. Bom, vou refletir sobre isso, sobre isso porque eu quero muito sustentar essa sensação de Não, não, eu vou te ajudar, só precisa ouvir, deixar acontecer. Sim. Deixar acontecer, deixar fluir. Deixar fluir. Não é verdade? É verdade. E estar na felicidade e falar que é meu lugar, quero ficar aqui. Sim. Vamos ver como é que você vai lidar com isso? Vamos. Perfeito. Uhum. Quem mais? Ó, os focos. Ó, focos, fudeu. Olha focos. Dona Alessandra, e aí, mulher, é? tá melhor? E aí, tudo certo? Tudo bem? Sim. Tô bom, e você? Eu também, eu cheguei um pouco atrasada e tô meio voando no assunto. Ah, eu tô com preguiça hoje. As pessoas estão ah. falando sobre si. Hum. Aí eu estou aqui ajudando, vendo o que, que dá para fazer. Quer participar? Hum. Eu quero. Então vamos lá. E aí, ó, com os pocos, porra, te dou a palavra. Viu? Gostou do meu... <risos> <risos> <risos> <risos> pois é. Ah, eu estou querendo... querendo... Cada vez mais me fortalecer para estar tá presente, sabe? E poder observar o que está em volta. ainda não, não sei, estou construindo isso em mim. Mas às isso vezes é. eu me embolo, ainda acho que algumas coisas são muito pessoais. Eu fico vendo assim, ai meu Deus, a feridinha aberta até soprar a arde. É, mas... Não tem a equipe? A equipe de suporte? Uhum. A equipe de suporte vai te oferecer dados, mas para te oferecer dados, é importante que você exponha o um problema, não é? Sim, sim. E aqui é o local de confiança. É, eu acho que, bom, também fico na desconfiança, não tenho uma certeza do que é o problema, né? Mas eu sinto uma dificuldade muito grande de, de, de confiar, de me sentir segura de que eu tô fazendo a coisa certa, assim, me bate às vezes aquela insegurança, assim, e aí eu sinto um... Uma, maneira... Uma coisa louca dentro de mim, assim, Ai, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer, aquilo. Ai, eu volto calma, calma, calma, eu vou só observar. Gatilha, né? eu... né? ansiedade. Vamos lá. Vamos lá. Uhum. Você, você trabalha como humano, não é? Uhum. E o intuito é bem-estar, não é? Sim. E aí tem os métodos e as coisas que você aprende, correto? Sim. Ignora os métodos, todos os métodos, hum. e a gente pega todos os seres que lidam com humanos, todos, médico, advogado, todo mundo que lida com humano, vendedor. Qual é o intuito de, do, do, do de todas essas profissões, desses ofícios? Dá apoio para que a vida humana seja boa antes de ser vivida, né? É, esse aí é um dos fatores, mas ainda é superficial. Vamos aprofundar uhum. mais. Uhum. Todos os seres humanos interagem entre si de maneiras diferentes e todos esses seres buscam favorecer o ambiente para o outro ser expressar sua própria natureza. É. Um vendedor que consegue explicar um produto para o cliente e o ser que está ali comprando acessa a sua própria natureza ali, ele... Naturalmente, esse vendedor vai vender muito bem o produto dele, não é? Um uhum. advogado que percebe o interesse e a natureza do seu cliente também vai fazer muito bem o papel dele. Uhum. Só que nem sempre as pessoas conseguem expressar a sua natureza e essas dificuldades fazem parte do seu trabalho. Tá. Uhum. E é quando você fala para a vida, eu quero ajudar o próximo e fazer ele acessar a sua natureza. Aí a vida falou, beleza, então vou acessar a sua primeiro. Uhum, uhum. Aí patina. Tá. Porque a cobrança é nos métodos. cobrança não é nos métodos, nem a cobrança a busca por um ambiente seguro para expressar a própria natureza. Sim. Seu, e o esse... seu ambiente é seguro. É seu. Você não está mais no ambiente de outros. É essa a xixinha, entende? Uhum, uhum. Você não está mais no ambiente de outros cuidadores. O seu ambiente é seguro. A dimensão da dimensão. Vocês vivem na dimensão da dimensão. É como se tivesse a dimensão real e uma dimensão que vocês aprenderam a, a dimensionar. Vivendo na dimensão que vocês aprenderam a dimensionar, isso aí atrapalha demais vocês. Porque vocês não enxergam a própria realidade. Uhum. Nem é por mal. Se fala que é por mal, tô sendo um cuzão. É o que você consegue. E agora a gente consegue se acessar a dimensão real. Qual é a dimensão real? É que não tem bicho papão. Uhum. Compreende? Sim, sim. E você pode, pode expressar a sua natureza. E você expressando a sua natureza, você vai ter condições de ajudar o outro a expressar dele. Uhum. Uhum. Me uhum. dá uma, uma imagem interessante assim. É um acolhimento que expande, né? um acolhimento que me dá espaço. Me ocorreu meu isso aqui. Isso, você fala, bom uhum. e é gostoso. Uhum. Eu me reconheço aqui, aqui é gostoso, parecia tão distante. Porque você está uhum. onde o seu foco está. Se o seu foco está na dimensão da dimensão, tipo, duas dimensões para frente, você, tá, você fica perdida. Porque ali não é um local natural para estar tá o foco. É a sua dimensão. Tipo, cada um tem uma dimensão. É a dimensão da Alessandra. É aqui a minha dimensão. Sim. E aqui, aqui eu posso ser eu. E tudo aconteceu a partir daqui, da minha dimensão. A mesma coisa vai acontecer com a Maria, a mesma coisa com a Jussara. Que aí vocês não vão estar mais à mercê dos fatores da dimensão, da dimensão. Fatores já dimensionados, fatores que já são ideias concretas, já são aspectos prontos, já são coisas difíceis de lidar. Uhum. Isso muda tudo. Uhum. É bem legal isso. Eu Exatamente. sinto convidada é. a experimentar isso, assim, de uma maneira consciente. É como se... É, voltar aqui, né? Essa ideia de como se eu fosse meditar de, na real. Na real. Isso, tipo assim, é. você sai do mundo e vai para o seu uhum. mundo, sabe? Uhum. Sim. E você sabe que o mundo está aqui, está tudo aqui, está tudo ok, mas você está no seu mundo. Você está vivendo o que é seu? Não tem como você estar tá protegida porque você não está desprotegida nesse lugar. Uhum. Essa dimensão das dimensões é uma coisa que eu poderia ensinar antes, mas tem diferença entre entender cognitivamente... E compreender estruturalmente. Porque eu falo coisas brilhantes, mas se elas não têm valor, elas não são assimiladas. E o valor não vem da racionalidade. O valor vem da importância que o ser dá àquilo, quando concebe a importância daquilo. Uhum. E agora vocês estão preparados para lidar com isso e ganhar esse presente. Sensacional. Então, o que me resta é parabenizá-los. É onde eu tô eu... Eu Não nem falar, não, não é tipo quem eu sou como uma pergunta, se você não soubesse. É tipo, isso aqui é quem eu sou mesmo. Ah, você sabe de tudo? Não. Mas aqui é quem eu sou. só esse local que eu tô é quem eu sou. Entende? Uhum. Uhum. Que bom. Mágico, né? É, parece que é. É, é assim, me vem assim me convidar a isso, né? Experimentar isso. Uhum. É, é tipo não dá nem para experimentar porque para experimentar você tem que estar separada disso, né? Uhum. É tipo você está ali, ali é você. Sim. Então acabando a aula, fechar os olhos e dizer, olha onde eu estou. Eu nunca saí daqui. Você não precisa meditar, não precisa buscar, não precisa encontrar. Não, você nunca saiu daí. Só que antes o seu foco estava em outro lugar. Estava uma dimensão posterior a essa. Não é supimpa? Uhum. Uhum. Supimpa. Supimpa. E, e, e se enquadra em outras filosofias também. Se enquadra em outras maneiras de, de perceber e estar. Há dúvidas, seres. Hoje a aula foi igual culto, né? Hoje foi meio culto a aula. Pastor Tranca Rua, já pensou que da hora lançar essa? É, foi boa, sim. Gostou? Gostei. Olha, eu gosto de todas, nem que não entenda nada, <risos> mas essa foi boa, sim, eu gostei, sim. Ah, se foi bom para você, eu já estava vendo. Uhum. Perfeito, então. A sala seria bom distribuir para o povo. O que, que vocês acham? Estou bem tranquilo. Tudo bem. Alguém tranquilo. se observa? Alguém se coloca em, em objeção? Não, por mim tudo bem. Perfeito. E qual é a sua dúvida, Oh, dona Jussara. Levantou a mãozinha. Eu levanto a mão, mas esqueço do microfone toda vez. Aí enquanto eu vou pôr o microfone, eu saio da tela. É o seguinte: tem um livro, chama Shogun, eu li faz tempo. Eu tenho mania de resumir as coisas e guardar pouca coisa, né? Tem uma passagem que um oriental está um tá conversando com um ocidental. E o oriental fala assim, que a mente é como se fosse um armário com um monte de gaveta. E a gente só pode abrir uma gaveta por vez. Mas o ocidental abre um monte de gaveta de uma vez. É interessante essa visão, não é? Para mim é. Sim. Porque às vezes eu abro um monte de gaveta mesmo, é a minha queixa inicial. É verdade. Não é? Exatamente. Essa, essa imagem me ajuda quando eu estou enrolada nas coisas, pensando um monte de coisa ao mesmo tempo? Pois é. Você já tem o um problema e tem a solução. É, mas casar, casar os dois no momento que as coisas acontecem é que está a minha dificuldade, entendeu? Então eu perco sempre um tempo ali até eu perceber qual é o meu passo. Mas eu treino. Abrir uma gaveta por vez. Já tá bom, tá? Sim. Muito então tá bom. perfeito. Não dá pra você dar um passo maior do que as pernas, não? Não, não dá. Graças a Deus. Paz pra vocês. Vai, Franca, obrigado. Bom,